Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um chá com alvinho, aguardadíssimo, eu tenho certeza que todos vocês estão ansiosos por esse chá, a nossa convidada de hoje tem 27 anos, é de Salvador, Bahia, e eu desejo boas-vindas a você, Joana Freitas. Obrigada, Alvinho, estou eu aqui sem a minha pipoca, mas com o meu chá aqui do lado, infelizmente não tem pipoca, gente, hoje, acabou milho, acabou pipoca, acabou participação, acabou tudo, <risos> não tenho pipoca mesmo para comer hoje. Ah, yeah. Vamos lá, Joana, a gente tem muita coisa para conversar, sua eliminação foi muito bombástica, sua participação foi muito marcante Apesar de ter sido eliminado precocemente, a gente tem bastante coisa para bater papo Mas antes disso, você que está assistindo a gente, se inscreve no canal do VD, curte o vídeo, ativa o sininho para ativar as notificações E você receber antes dos coleguinhas as entrevistas que chegarem, tá bom? Vamos lá Joana, uma pergunta que eu tô fazendo para todo mundo que eu acho bem legal assim. É... Tortuga é uma temporada de novatos então a gente quer conhecer um pouquinho melhor a história de vocês, a gente quer saber um pouco de onde vocês vieram, como vocês vieram parar nessa história toda e aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre você Bem é... eu conheci o VD logo depois do Guilherme ter entrado na temporada da Amazônia, o Guilherme Teles e eu fui Entrei, me inscrevi por livre e espontânea pressão do Guilherme Achando que eu não fosse chamada nem nada Que ia ficar por isso mesmo Que ia ser só mais uma inscrição lá Vendo o quanto era concorrida, a plateia, enfim E eu, foi assim, né? Eu caí de paraquedas, como a Fernanda falou no, no, no primeiro chá Eu caí de paraquedas e foi bem louco Porque eu fiquei assim, nossa muitas surpresas é. mas você, você chegou a acompanhar Amazonas você torceu pelo Guilherme ou você não conseguiu acompanhar muito não eu zero acompanhei quando eu via comentários sobre Guilherme eu ia lá defender com unhas e dentes como, como uma mãe é. da... sim mas zero acompanhei assim não sabia não sabia exatamente do que se tratava então, realmente, a dinâmica do jogo foi uma surpresa para você. Você não estava ligada claro, na dinâmica do foi. jogo. Ele me explicava quando ele estava. Mas, Jo, você está causando na plateia. E aí eu falava, ué, mas não é para te defender? E assim, sabe? Eu ficava sem entender o que era para poder fazer se estava certo, se estava errado. Mas eu, eu realmente entrei direto no navio. Não sabia. Para poder responder o questionário, eu tive que ver as temporadas que mais assim me chamavam atenção. É, e eu falava, nossa, eu vou assistir essa e eu, de acordo com isso eu vou responder para a moderação tal, mas caguei né? eu achava que eu não ia ser chamada de jeito nenhum mas aí foi caiu de paraquedas e desde o começo já causou impressões de que você seria uma participante que não passaria percebida é, no podcast já comentaram bastante de você, aliás comentaram que achavam que você ia ser suíte, que você ia ser divertida Dozinho. Eu achava você também que eu pudesse ter. E aí, enfim, aí o jogo começa e você entra nesse furacão. Como é que foi, assim? Como é que, foram, como é que foi para você que, que não tinha esse repertório, não sabia como é que era a dinâmica do jogo, esse furacão que foi esse turbilhão que foi é, o início de Tortuga? O início de Tortuga foi um turbilhão de sentimentos, né? É, a primeira... A primeira prova para mim, eu fui fazer a primeira prova, eu gritava muito na cal, muito mesmo. Eu, eu fumava horrores e eu ficava tentando ah. encaixar coisas. Eu tomava remédio homeopático, eu ficava, meu Deus, o que é que eu faço? Minha filha dormindo já era 11 horas da noite e ainda assim, eu, caramba, velho, a gente não pode perder. A gente tem que contar com a que tinha sido eliminada, né? da Labuse. e então a gente tinha que contar com tudo isso foi foi foi guerra foi tiro foi treta eu fiquei até em uma boa colocação tudo bem que a prova foi feita em cal foi feita em conjunto mas eu fiquei eu fiquei tão orgulhosa minha primeira minha primeira vez jogando por mais que tenha sido em conjunto eu fiquei em terceiro lugar pela minha equipe então eu, achei, eu fiquei poxa eu fiquei em terceiro lugar velho eu não sou tão ruim assim mas hum. aí eu mas é uma tenho uma filha de quatro anos ah, que bonitinha! Legal. É. E aí ela participando de todos os momentos, né? Você desesperada e ela lá. É. Ah, é bonitinho. Bom, você acabou deixando escapar é, durante os comentários lá na sua eliminação, durante a sua eliminação que foi bem polêmica, algumas questões de relação difíceis que você teve dentro da tribo, assim. É, isso foi desde o começo ou no começo parecia que você estava se dando bem com todo mundo, desde o começo você já sabia olha, eu me dou bem com essas e essas e essas pessoas com essas aqui eu não vou conseguir jogar como é que foi isso para você essa parte das relações uma pessoa em específica que jogava umas alfinetadinhas e isso não era imperceptível não só aos meus olhos é... então desde o início essa pessoa, eu, poxa é uma opção de volta para mim agora ou no futuro. Era essa pessoa. Duas pessoas eram incógnitas para mim. Sempre foram, mas eu nunca tive nenhum problema com social. Mas, no geral, é, depois que essa, essa pessoa da alfinetada é, começou a socializar mais, eu falei, poxa, por que não dar uma oportunidade, né? Mas, sabe, quando o ranço se instala, está ali, né? Mas eu tentava, tipo, amenizar. Falava, não, Joana... É, deixa de ser idiota, você está sendo otária. É, vamos dar uma oportunidade para a pessoa, tal. Mas é, a, o que a Calico tinha tribunida primeira, da primeira até a segunda rodada hum, tava tudo ótimo, tudo lindo, mas depois. É, Tipo, foi tudo se desmoronando, assim, sei lá, eu acho. Pelo menos pra mim, na minha, na minha concepção de jogo, pode ser que eles estão super bem. E eu, assim, espero que eles estejam bem, mas não sei. É, eu, tenho, eu tenho uma impressão de que a Calico reuniu pessoas também de personalidade muito forte. E que acabou essas personalidades acabaram, acabaram entrando em confronto de interesse, talvez. Confronto de, do que que ia, de, de interesses, assim, no jogo, que eu tô dizendo. Uhum. É, e que podem ter acabado gerando esses conflitos que culminaram na, na sua eliminação você é. acha isso você concorda comigo não talvez talvez Alvin não, não é. sei dizer porque eu não conheço todo mundo eu vi a face de uma pessoa achei ótima foi muito minha amiga mas chegou passaram-se duas passou, não se passou nem duas semanas passou uma semana eu eu tomei um tapa na minha cara, assim, e nem sabia porque eu tava tomando nem sabia o que eu tava sendo acusada, entendeu? E até hoje, não sei. Eu já percebi, pelos meus comentários e pelos comentários da pessoa, que a gente não vai se dar bem, não encontrar qualquer outra coisa, não depende de mim, não... Mas o que, que eu posso fazer, entendeu? É o jogo, é o game, é a vida. Eu espero que, que quando acabar, que as pessoas... que tanto eu quanto a pessoa a gente consiga entender o que foi que aconteceu. E me explique também o que foi que eu fiz de errado. Porque eu não vi ainda. Mas, sim. É, eu, acho que, eu acho que é importante. Acho que é importante, depois que o jogo acabou, se for possível. Né? Porque, é claro, a gente tem as, as nossas relações as pessoas que a gente tem afinidade e as pessoas que a gente não tem tanta afinidade. Mas eu acho que, dentro do possível, a gente tentar entender coisas que ficaram mal entendidas na nossa cabeça, acho que é, é um processo legal. É. Mas, então, você não conseguiu enxergar, então, que havia... Conflitos de interesses de jogo na tribo. Não, olha, Álvaro, eu não consegui enxergar nada. Eu não consegui enxergar que tinha uns. Que eu tinha que, tinha que ter motinado. Que, que alguém da minha própria equipe falou para mim, Joana Motini. Motini, porque é a sua hora. Mas de brodagem, falando assim, sabe? Depois essa pessoa chegou para mim e fez, Joana, não, motini. Sabe? Eu acho que. Por, não por interesses ou qualquer outra coisa. Ah, isso tá melhor. Mas é porque essa pessoa... É... Eu quero levar essa pessoa que tá na tribo pro resto da vida. E eu uhum. acho que essa pessoa é uma pessoa que tem uma visão de game muito boa. Mas... Tô torcendo pra ela, assim como tô torcendo pra ela, até meus, minhas arquivais. De verdade, de coração mesmo. Mas... É... Eu... Não sei, sabe? Eu não consegui ter visão de jogo Eu não consegui ver que Muita gente da plateia vem me falar Joana, era pra... todo mundo estava esperando você ter motinado Nem eu esperava ter Motinado, se eu, se eu motinasse Eu ia ficar só passando As informações para Calico E eu ia esquecer que, que eu estava ali na Labuse E por algum propósito Ou até por um motivo de crescer em uma outra equipe e, e eu ia terminar me ferrando Do mesmo jeito, porque assim como eu fui Traída, não sei é, eu estaria traindo a uma tribo que, de, querendo ou não, tava estava me acolhendo de seja por um, um, qualquer coisa. Sim. Então eu acho é, que. É, o que eu acho é que talvez assim, porque é complicado mesmo, numa tribo tão grande, você motinar e parar numa outra tribo que você ainda não teve contato, não conhece as pessoas, não se conectou com ninguém. Mas é, o que eu acho que ficou essa sensação para as pessoas é porque você tomou voto na, na votação do Edu, né? Na votação que do saiu, você levou votos, né? E aí as pessoas ficaram falando, bom, existe uma articulação contra a Joana na tribo. Pode existir, porque ela tomou votos. É, se essa articulação for crescente, talvez seja interessante para a Joana mudar para a Labuse, que não está perdendo as provas, que ela vai durar mais tempo no jogo. Talvez ela vá para uma próxima fase, não sei. Uhum. É, quando você levou os votos você não se assustou você esperava aqueles votos na votação que você não saiu você esperava aqueles votos foram surpreendentes para você é, o que que te convenceu a não motinar assim, que você não estava em risco bem, são muitas perguntas é, quando eu levei os três votos um desses eu sabia porque o Eduardo foi uma pessoa muito gentleman, muito perfeita que tanto eu falei pra ele é, se você tivesse me dito, me dito se você tivesse me dado justificativa a gente, eu não cheguei a entrar em contato ainda total com o Edu até porque eu ainda, ainda como se eu tivesse saído ainda, apesar de hoje já ser terça-feira é, eu, eu, eu teria tomado punição por ele porque eu acho que como eu já falei, eu acho que ele é um jogador melhor do que eu ele tem mais preparo, ele já jogou antes os outros... a volta a Giovana... Eu não esperava que ela fosse votar em mim... Talvez por burrice, né? Apesar de eu já... Querendo ou não... Eu, eu votei nela... Todo mundo sabe... E eu votaria de novo... De novo, de novo... Mas... Eu não esperava a voto dela... Não sabia para onde ela ia votar... Nem o, o, o outro voto também... Não esperava... Não esperava porque eu tinha uma aliança com essa pessoa... Ou eu achava que tinha... Mais do que uma aliança... Uma amizade com essa pessoa... Então quando eu fui acusada de traição Quando eu fui acusada de, de várias coisas assim Que eu fiquei sem chão mesmo, sabe? Eu, vim, eu fiquei, porra, o que foi que eu fiz? Eu até hoje me pergunto o que foi que eu fiz com essa pessoa Porque eu queria saber, eu queria entender Eu queria ver, porra, é, sabe? Acertar as paradas e falar que tá tudo ok, velho Porque foi uma pessoa que pra mim bateu muito forte, sabe? Quando comecei a conversar Foi a primeira pessoa que comecei a conversar e deu liga, sabe, tipo, sabe quando dá tudo certo, assim, e poxa, deu liga ali, eu, e a Stephanie, eu vou falar, eu... e aí depois do nada tudo desandou e eu fiquei sem entender o que que aconteceu. Sim, acho que é o que eu falei, assim, eu acho que se você esperar o jogo seguir, em algum momento eu tenho certeza que você vai entender o que que aconteceu, assim, para entender a dinâmica, as coisas que você não estava sabendo uma coisa que me chama a atenção, Joana, no seu perfil é que a frase que os meninos destacaram tem muito a ver com isso que você falou do, do, do Guilherme, Guilherme né? de quando você vinha para defender o Guilherme, que era seu amigo e tal né? que você colocou lá, a sua frase destacada foi apoiar meus aliados independente do que aconteça, você acha que você tentou fazer isso no jogo, você fez isso no jogo com as pessoas que você acreditava que eram suas aliadas você acha que claro. pode falar não, pode, pode, pode comentar. Tentei, eu, eu sabia que o Eduardo ia votar, um faltando um minuto para poder acabar, é, para poder, para, para ser revelado os votos, ele me falou. A gente já tinha, eu não sei se eu devo falar isso, então deixa pra lá. A gente entrou em contato muito breve. Ele deu a entender que podia votar em mim, mas ou não. E faltando um minuto ele falou, João, eu votei em você. Aí eu fiquei, porra sabe quando você sabe que aquele voto vai pra ti, mas você não espera, você tipo assim, você fica boiando assim, tipo, eu fiquei boiando eu fiquei, eu fiquei tipo caralho, eu vou sair sabe desde, desde o início eu ficava causando na, na, na plateia, né, falando ai, quando a Fernanda saiu, eu vou sair todo mundo falando ai, tipo, sabe, falando, Joana, não faz isso, é algumas pessoas falavam, nossa, eu quase me fartei lá lá lá, achei que você ia sair, depois quando veio os três votos, eu achei sim que eu pudesse sair, jamais esperaria que é, fosse acontecer o que aconteceu com o Eduardo, jamais, porque ele é um jogador, um puta jogador, e quando quando eu vi aqueles, eu falei, quando eu vi, eu falei, cara, eu já recebi os três votos, Posso receber mais eu posso, ou pode os votos irem se desviar. Mas eu nunca imaginar que todo mundo ia mirar no Eduardo por sei lá o que ainda, porque eu ainda não ouvi a versão dele e não vou dizer que foi exatamente isso que aconteceu. Eu sei a versão ou a visão de alguns jogadores que, que foi que me passaram. Então, Mas... você não, então você não participou diretamente da, da eliminação do Edu? Você jamais eu sabia do voto dele pra mim, mas eu não votei nele, porque eu porque independente. Eu falei, velho, se eu tiver que sair, eu vou sair, mas eu não vou deixar de votar na Giovana. Assim como, enfim, né? Tanto porque que eu também eu falei. Sempre, sim. É, eu defender os aliados, é isso. Eu vou defender sempre. O Edu era meu F2, era um, um, não era meu F2, né? Tipo, ele, ele era uma pessoa que, pra mim, era uma aliança muito forte, que eu tinha uma ligação, a gente tinha, a gente tem um Guilherme em comum e então, assim, várias coisas assim que, enfim, e eu falei caralho, eu não, vou, eu não quero perder essa pessoa, eu não quero que essa pessoa saia do jogo se eu tiver que sair que eu, sa que, tipo, sabe eu nem sabe, eu nem, eu nem me liguei no punitivo, mas se eu tivesse me ligado, eu nem teria votado no dia, eu teria deixado, então teria empatado eu teria empatado não, eu teria tomado quatro votos e o Edu teria tomado quatro votos, exato e aí eu não sei como é que seria o desempate mas, enfim Sim. É, eu também não sei como é que funciona quando a pessoa não vota, quando ela toma punitivo e empata. Eu acho que isso nunca aconteceu, não que eu me lembre. É... Mas, Joana, então, quer dizer, o, o Eduardo foi uma pessoa que, teoricamente, também acabou te traindo de uma certa medida porque era uma pessoa que... Te traindo, não, porque ele te contou, né, que ele ia votar em você. Mas era uma pessoa que você esperava jogar com ele, você estava tendo uma conexão com ele e ele acabou falando que ia te votar Talvez para se salvar, porque ele percebeu que você ia levar votos e ele também pudesse levar, não sei. Só, de, só eu acho que isso, só até a teste para poder saber. Ou então, a gente não é ligação, não sei. Não sei mesmo. Aqui, deixa eu te perguntar tão, uma coisa. Você... Eu já vi tantas versões dessa rodada, dessa minha rodada. Eu vi tantas versões. Versões das pessoas que votaram Eduardo, versões do Eduardo, versões das versões que eu não sei em que acreditar, não tô duvidando do Edu, nem tô duvidando das pessoas, mas eu não sei em que acreditar, porque é, eu já vi milhares de versões sim. sobre isso. Então, acho que talvez... Se... No fim, talvez eu acho, que acho que no fim, tudo as coisas não à tona, assim. Oi? Talvez essas milhares de versões que eu ouvi não tenham me feito motinar. Eu tá, eu já vou voltar nesse ponto do motim para a gente entender isso melhor, mas antes disso eu queria te fazer uma pergunta em cima do que você falou sobre a plateia, é, que quando você começou a levar votos, as pessoas começaram a ficar desesperadas, porque elas torciam por você, como é que foi para você ver que tinha um monte de gente que você não conhecia torcendo por você, que não queria que você saísse, gostando de você, você esperava por isso, como é que foi que você se sentiu quando você viu que tinha tanta gente na plateia torcendo por você? Pra ser sincera, eu acho que a plateia gostava da polêmica, porque eu realmente, eu me propus aí como, não que eu me propus aí como a Suíli, mas eu achava que eu tinha um perfil de Suíli, porque primeiro, eu tô sempre ali, eu, se eu tiver que cair, eu vou cair com um os aliados. Se eu tiver que ir, vou ir com os meus aliados. Então, eu não tenho, não tenho um, um perfil de, de, de docinha vilã, eu teria perfil de Suíli. Não, mas... mas vou. Você, você conseguiu perceber que você tinha torcida na plateia, você conseguiu perceber sim. isso, né? Não sei, sabe? Eu, vi, eu não sei se eu tinha, é isso que eu tô falando, eu não sei se eu tinha é, plateia. Ah, eu eu, eu você fui muito. Tinha torcida na plateia, sim. Tinha, sim. Eu acho que era interessante ver uma polêmica, ver uma treta, ver uma... a gente defendendo o coleguinha que a Joana tá atacando, o que a gente gosta. Ou, sei lá, é interessante um barulho, uma polêmica, jogar uns memes da Pipoca, jogar uns memes da Nicole Balls, jogar uns memes. É sempre bom a gente estar tá lá vendo o outro rachar o bico e ir vendo, assim. Claro que eu percebi algumas pessoas, Joana, se une a tal pessoa. Na primeira semana, eu vi as pessoas falando assim. Eu falei, nossa, mas eu nem tenho um perfil de bonitinha, não, não, nunca joguei. Não falei nada na minha, na minha descrição, porque eu estava, tipo, num relacionamento que estava acabando, né, que... Por, sei lá, cargas d'água voltou, né? Mas, enfim. Então, eu estava bem desanimada. Eu estava quase, tava quase batendo a Renata, assim. Eu chamei o VD e falei... Eu acho que eu vou desistir. Mas... Depois eu fui vendo... Fui entrando em contato com as, com as pessoas. E fui vendo que, que, a plate... que os jogadores eram bem legais. E eu falei... Não, não vou desistir. Falei com, com o Vinícius também que eu não ia desistir. Mas quanto à plateia... Vamos voltar. Quanto à plateia... No início, eu fui muito bem recebida. Eu não entendi. Porque, tipo... Desculpa, Giovana, é, por mais que eu tenha te dito, eu vou falar esse vídeo, eu, eu não sei se eu posso nem nada, se você vai cortar também, mas eu, eu, eu realmente me sinto muito envergonhada pelo que eu fiz, falando da, da estética, eu não acho a Giovana feia, eu falei isso para ela no grupo, mas como eu já havia bloqueado ela e ela deve ter feito o mesmo, eu faria o mesmo. E quando eu recomendei ela um psiquiatra, porque ela me recomendou um psicólogo, e eu acho que todo mundo precisa de psicólogo, e no tempo que todo mundo usar tá hoje em dia também precisa de psiquiatra, porque a depressão existe, e não só a depressão, né? É, eu, eu errei muito feio nisso, e eu me rebaixei a um nível que nem eu esperava, sabe? Tipo, eu me envergonho muito bem disso, e não tô aqui pra poder pagar de... ai, ah, é nossa, Madalena arrependida, jamais eu realmente estou arrependida das minhas atitudes, eu estou arrependida de, das besteiras que eu falei algumas, algumas outras coisas ou não para pra Stephanie também, mas é porque acho que a Stephanie doeu mais porque eu gostava da Stephanie, sabe? Eu tinha empatia com a Stephanie e assim, quando você falou, voltando da plateia eu, eu, tô, eu vou e volto o tempo todo eu, eu via que muita gente torcia, veio muita gente falando se une a Stephanie, eu acho que a gente por mais que a gente tenha perfis diferentes, a gente deve ter alguma coisa em comum, porque muita gente falava, se une pra Stephanie, junta com a Stephanie, você é Stephanie, você é tudo. E aí eu fiquei, será que é por conta da idade? Será porque somos as mais velhas do game? O que, que será? O que eu tenho a ver com a Tefão? Não sei. Mas quando eu vi a Tefão, vi o papo dela, vi que ela é uma pessoa super do bem, li o. o fui stalkear e vi o. o o lance dela lá com, com o namorado e que eles são muito fofos. E eu vi que lá é uma pessoa super do bem, independente do que aconteceu no jogo ou entre a gente. Mas é isso, sabe? Tipo, eu, eu não sei, sabe, agora eu não consigo me ver como plateia. Eu não torceria pra okay. mim mesma, entendeu? Olha, eu vou te dar a minha, a minha impressão. Eu acho que sim. As pessoas que, que, que movimentam o jogo, que fazem um barulho, você tem razão. A plateia acaba gostando dessas pessoas. Mas eu acho que não é só isso, não. Eu acho que as pessoas realmente enxergaram em você uma pessoa carismática, uma pessoa que elas quiseram torcer, é, independente da polêmica. Assim. Eu acho que se as pessoas manifestaram carinho em você, foi porque também elas enxergaram alguma coisa que fez elas torcerem por você. Eu acho que... É, você vai acabar encontrando essa resposta também, mas eu, eu assim, eu duvido muito que tenha sido só a questão da polêmica bom, tá vamos lá, só pra gente entender pra plateia entender pra ficar mais claro pra plateia a questão do motim muita gente esperava que você fosse motinar depois de ter recebido os votos na votação anterior, você chegou a pensar, em algum momento você falou não, eu vou motinar é, como é que se deu o desenho da sua decisão de não motinar? É... Eu vi um comentário na plateia que alguém disse que, que isso aconteceu na temporada dessa pessoa. Que essa pessoa que convenceu essa pessoa a não mutinar se tornou o sprint, não é isso? Do jogo. Uhum. E uma pessoa me convenceu a não mutinar, não sei o porquê, mas me convenceu. É... No fundo, no fundo. Eu, já, eu disse alguns comentários atrás, ou algumas semanas, sou Calico e vou morrer Calico. Eu não teria cabeça para enfrentar a Labuse, para enfrentar, ainda que eu fosse uma leve trás para Calico, ou para me tornar uma Labuse. Sabe Porque se eu Se eu fui designada ou escolhida para aquela equipe, algum motivo eu tinha. Mas eu não conseguia me ver motinando. Eu queria acatar minhas coisas, sabe, por raiva, por tudo, por, pelos votos, por não me ver tão bem benquista como eu era antes, ou como as, o jogo rachando, no meu ponto de vista, comigo lá dentro. Pode ser que agora eu esteja juntado como um concreto, mas é, eu não me via motinando, e, e, e sendo que eu só ia ficar mais uma semana, ou mais um jogo, um CT, imune, é, e depois, todo mundo meteu pau em mim também. Ou, sei lá, quem sabe eu ia convencer qualquer pessoa. Mas, assim... Uma pessoa me convenceu a não ir. Meu coração queria ir. Só que eu não achava certo eu ir, sabe? Eu ir para um lugar, uma tribo totalmente desconhecida, que eu troquei papo com uma ou duas pessoas, que são pessoas muito maneiras. É, mas eu não, não teria como, sabe? eu não teria cabeça eu não estava tendo, tendo estrutura para poder aguentar traição em cima de traição imagine eu chegar do nada numa equipe que eu não conheço ninguém que, tá, que a abuse é forte a abuse é forte pra caramba eu falava, gente, a gente é unido mas a abuse é muito forte eles são muito fortes eles são muito inteligentes então meu medo era chegar lá e eu não ter nada para oferecer para Labusa eu não ser mais polêmica para Labusa imagina Imagina eu, eu ser a Renata Desculpa, Renata Se você estiver vendo esse vídeo Mas eu seja a Renata de novo naquela equipe entendendo? Porque eu causo, de fato Se eu já disser pra você que eu não gostei disso disse. disso Eu vou dizer pra você que eu não gostei disso disse. disso Eu vou defender as minhas razões até o fim E você é impossível temperamental até o fim eu, quero, eu estou fazendo terapia, Giovana Estou fazendo terapia, pipoqueiros Estou fazendo terapia, plateia Mas eu, eu quero melhorar esse negócio Eu preciso saber ouvir Eu preciso saber, tipo, é, baixar a terra E falar, baixar a Cristo e falar Não, gente não dá, não dá para poder você você ficar defendendo isso, para você ser tão temperamental, você tem 27 anos, você tem uma filha e você não pode ficar causando como se não houvesse amanhã e rodando a baiana como a gente vai, como a gente diz aqui, né? Não dá, não dá. Sim, entendeu? É, mas essa pessoa então que te convenceu a não motinar? Essa pessoa deve ter te convencido também de que você não ia ser a próxima eliminada. O que me leva à percepção de que a sua eliminação foi um blind, que você não esperava ter sido eliminada. É isso mesmo? Ou quando chegou o dia da sua eliminação, você falou, não, sou eu hoje. Não esperava. Eu só, esper... eu só comecei a perceber que seria eu pelos comentários dos meus coleguinhas no CT. Mas... <risos> me garantiram que eu não ia sair. Então, como é que... Foi um blind, então. Se... Me garantiram que não ia sair. Foi um blind. Tá. Muito bem. Joana, é, tem um quadro agora que a gente está perguntando, que é temático com relação à temporada de vocês, que é o que, que vai te assombrar daqui para frente, depois dessa temporada? Qual a decisão, quando você estiver comentando para com as pessoas sobre a sua participação no jogo, que você vai falar assim, olha, eu não podia ter tomado essa decisão, essa decisão acho que acabou com o meu jogo. Qual a decisão que você tomou durante o jogo que você acha que foi a sua ruína, assim, que vai te assombrar daqui para frente? Eu acho que a decisão de... Eu sou uma pessoa que acredito muito nas pessoas, sabe, Alvinho? Por mais que isso seja um jogo de traições, isso, aquilo outro, eu sou uma pessoa que acredito muito nas pessoas. Eu acho que a gente tem que confiar mais. O que vai me assombrar é não ter confiado na minha intuição e ter procurado ouvir outras pessoas. Então, eu acho que uma... é... vai me assombrar sempre ouvir as pessoas e não ouvir a minha intuição. Sempre. Sim. Acho que é uma boa lição para uma próxima, uma próxima... O próximo jogo que você for participar <risos> E pra vida né? também né? Sim, pra vida é. também a Intuição é super importante é. Bom, e o nosso último quadro É o quadro Las Tortugas Você vai falar três números de 1 a 7 Que são as pessoas da sua tribo E eu vou te falar quais foram Os três nomes que você sorteou E você vai me dizer um adjetivo para cada pessoa E vai explicar só se você quiser Tá bom? Tá ah. Então fala para mim três números de 1 a 7 três. Pode falar os três de uma vez. Ah, eu, tenho, eu que tenho que falar os três nomes. Os três de uma vez, não, fala os três números de uma vez. Você falou três, H3, fala mais dois. Cinco e sete. Uhum. Tá. BG, Josenias e João são seus três nomes. Peraí. É, vamos Não, eu não, ouvi o eu não ouvi o primeiro. BG. Bruno, sim isso, fala pra mim um adjetivo sobre, pro Bruno não é melhor falar substantivo sobre eles não? eu não sei peraí ah. é... eu, vou dar meus... eu vou dar o que eu quiser viu? Eu... eu acho o Bruno misterioso tá ótimo, misterioso é um bom adjetivo, você quer explicar ou vai deixar no ar? Nem eu sei ainda. Acho que ele só vai se revelar quando ele sair. Não estou desejando sua saída, Bruno. Ou quando você ganhar. Muito bem. Josenias. Nordestino. É... Eu não tenho mais o que dizer. Acho que nordestino é porque quem é nordeste sabe como, como a gente é visto como, com outros olhos. Mas... Eu não sei... O JJ, que a gente chama de né, JJ, né? O, o José Nias. O JJ, ele me parece ser uma pessoa muito transparente, muito incrível. Eu não sei o que dizer. Ele é uma pessoa que eu desejo que vá até o mês, que vá até a final. Eu não sei o que explicar, porque o nordestino abrange muita coisa, mas eu tenho uma empatia muito grande por ele, independente dele ter votado em mim, em dele ter acreditado nas minhas atitudes ou desacreditado. Eu gosto muito do JJ e eu quero que ele vá até o fim. E acho que nordestino, ele vai entender o porquê que eu escolhi nordestino, porque foi uma coisa que a gente fez. Ah, você também é do Nordeste? Massa, sabe? Foi só por isso mesmo que veio a palavra nordestino. E sempre tem muito pouca gente do Nordeste para representar a gente em qualquer lugar, sabe? Ótimo, Não, mas tá super valendo. Acho que ele vai entender mesmo. E o João? O Emérico ou o Bibito? O, o, o João, João, não é o Bebita, é o outro. O Emérico, né? Eu, eu, porque, eu não sei como definir o, o Emérico, porque a gente teve muito pouco contato. Mas eu acho que o Emérico é uma pessoa muito sagaz. E é uma pessoa que está sempre ali, observando tudo, sabe? E eu também é uma pessoa que também vai me revelar, não sei quando, não sei quando, qual, em que momento revelar, quem ele, quem ele é, porque eu não consegui descobrir quem é o, o João, mas é, eu desejo sorte também para ele, com, com, tanto quanto para o pro, pro, pro BG e pro DJ. Mas eu quero saber que... Eu, tanto o João quanto o Emery, que são pessoas que podem, se encaixam em todas as características que eu dei, porque são pessoas sagazes, são pessoas que observam e são pessoas misteriosas para mim. muito Mas bem. eu tudo de bom e pra eles. Os adjetivos finais ficaram BG, misterioso, Josenias, nordestino e João, é, sagaz. Uhum. certo Agora vocês tirem aí, vocês castem, tirem dessas informações o que vocês quiserem tirar. É, Joana, Agora a gente está é chegando no nosso momento final... Aquele momento que você pode falar... É, alguma coisa que você gostaria de ter dito... E a gente não conversou sobre... Pode agradecer se você quiser... Pode dar o seu tchau para a galera também... Ai... Eu quero agradecer aos memes da plateia... Porque me alegraram muito... Me enfureceram muito também... A ponto de continuar lá tretando com meus dedinhos... Enquanto meu namorado falava... Joana, adivinha esse computador... Joana, vai dormir amanhã você tem aula... Júnior esquece esse jogo. Já falaram para esquecer esse jogo. Esquece o jogo. Ele vai estar tá vendo esse, esse, esse chá. Inclusive, eu desliguei o telefone e falei, eu vou pro chá agora. Aí ele, tá, então quando acaba, me avisa. eu fiz, tá, aviso. É... Mas ele sabe que, que ele encheu a porra do meu saco pra poder parar de comentar, porque ele sabe que quando eu começo uma treta, eu vou até o fim da treta. Errada ou certa. Até eu perceber que eu tô certa, né? Tanto que de coração, Giovana, eu estou te pedindo desculpas, é porque é de coração mesmo, senão eu não estaria nem podindo, me passando esse papel. É, eu sei que eu comecei, eu, eu iniciei, eu dei continuidade de uma treta totalmente desnecessária. A, a Stephanie, é, ela me deu a entender que eu que não que não queria mais contatos, zero contatos. Eu espero que você possa mudar as perspectivas e possa um dia deixar claro num chá. Não desejo de você num chá, não. Só se for num chá de vencedora, se existir. Porque é pra você ver que eu nem sei do que se trata o jogo, apesar de estar desde 2017 no jogo. É, no, no grupo, no Survivor, né? É, se tiver um chá de vencedor, uma explicação, um, um, sei lá, qualquer coisa, eu quero realmente entender o que foi que eu te traí, o que foi que eu errei. Porque você... Por mais que você tenha eu falei no, no seu voto que, eu, que você me manipulou acho que ninguém manipula ninguém acho que as pessoas, na altura do campeonato que a gente é adulto acho que a gente se deixa ser persuadido eu fui persuadido em coisas que, em uma votação só que me arrependo, essa pessoa é do mesmo jeito desculpa Nandinha mas é, eu queria entender o porquê que você criou tanto rancor de mim e porquê que se deixou porque essa fúria você tá medo, eu queria entender porquê isso Porque votaram em mim porque vocês não me explicaram, porque vocês não, mandaram, não desligaram, bateram a cal no meu. Sei lá, vamos criar uma calça em Joana sua pipoca. Sendo que eu soube que na última cal que houve uma calça em mim. Pois é, amigos, existem traidores, tô brincando. Mas eu soube que existe uma calça em mim, e essa cal é... houve um barulho de secador, e, e esse barulho de secador existiu desde a da, da cal da pipoca. Então, porra, eu gritei na primeira cal, a segunda cal eu comi pipoca. A segunda? Não, a segunda eu, eu cliquei no link do Bibito, desculpa, Bibito. É, e plateia, tipo, plateia, vocês são incríveis, obrigado pela recepção. É, Gê, Gê, tô torcendo muito por você. É, sabe? É, labuse, se vocês ganharem, mas ganhe com, com serenidade, com classe, precisa mostrar que sabe que vocês são tão bons, assim, tão inteligentes, tão esforçados, a ponto de conseguirem unir toda a tribo de novo. E, sei lá, né, o que seria de mim na Labusa? Eu acho que eu seria só mais uma chute, chute também, né, não sei. Eu não sei o que dizer, eu quero agradecer muito ao, ao Vinícius por, desde o início, ter me falado, Joana, fica no game. É... Foi uma experiência incrível, de altos e baixos, que me testou muito, me levou à fúria, à extrema alegria de gritar meia-noite. Da... Eu falava, caralho, ganhamos a primeira prova. E para mim, aquela primeira prova foi maravilhosa, sabe? Foi a gente super unido. E eu espero que com a minha saída, que, a, que o clima reine, a paz reine, que hoje não rola CT, que o Amenji venha com os eliminar os mais fracos da Labuse, sabe? E o que eu falei para todo mundo. Foi muita flor da pele, sabe? Eu sou uma pessoa muito impulsiva. Eu peço desculpas. Peço desculpas aos moderadores, porque eu enchi um saco de dois caralhos dele. Não sei se pode xingar, mas bota um pi. Mas eu enchi muito o saco dos moderadores. <risos> meu Deus, o Raffling sofria tanto na minha mão, meu Deus. É... Pois é. E, sabe, o chá, tudo, assim, tem... Vocês têm uma organização incrível, tipo assim, é muito mais do que eu esperava, seja no sentido de traição, seja no sentido de plateia, seja no sentido de organização. Até quando as provas atrasavam, a gente ficava desesperado lá, contando os cabelos, assim, meu Deus, cadê a prova que não começa? E, tipo assim, meu Deus, o João já está atrasando 14 minutos, mas até esses atrasos que, que eram coisas assim, pequenos erros, ah, houve um erro na prova. Era uma parada assim que era surpreendente, e mesmo assim, tipo, era muito massa, sabe? Então, assim, vocês são fodas porque vocês fizeram tudo do jeito que tinha que ser ou não tinha que ser também, porque vocês são muito esforçados. Quem sabe um dia, né, eu vou moderar, assim, só para testar. E desculpa as pessoas, da plateia, aos jogadores, aos inimigos, a todas as pessoas que eu decepcionei. Eu estou muito ah, contente de estar que... aqui do outro lado. Sim. É, queria te dizer que você não tem que pedir desculpa... É, para a plateia, sim, sim, sim, pra... Não, tudo bem, tudo bem. A, a, os desentendimentos aconteceram, acho que você fez a sua parte de vir aqui de falar que você se arrependeu, acho que isso sim, acho que isso é bem nobre dessa parte, mas assim, pode ter certeza que com relação à sua experiência no game, as pessoas torceram por você, saem contentes de ver o furacão que você foi em Tortuga, você com essa personalidade super intensa, eu tenho certeza que você conseguiu experimentar o jogo, as emoções que o jogo traz, pelo pelo que você está contando aqui no chat. Acho que as pessoas vão ficar um pouco mais próximas de você. Eu espero que você possa ter outras experiências em outros jogos e usar aquilo que você aprendeu em Tortuga para que você se dê cada vez melhor. E espero que você realmente continue com a gente do mundo dos jogos, porque você tem muito a acrescentar com essa personalidade forte, marcante. Eu tenho certeza que você ainda vai descobrir muitas coisas sobre você mesma se você continuar com a gente. Ok. Eu só quero dizer uma única coisa. A Mariana é muito linda, meu Deus. <risos> é mesmo. eu acho. Eu sou isso. É isso. É ter que até o final desse chá bombástico. Continue acompanhando. Hoje tem mais eliminação. Acredito que eu consigo postar antes da eliminação. Vamos ver o que, é que acontece, quais rumos seguem o jogo e um beijão para vocês. Até o próximo chá com alvinho. Tchau, tchau. Tchau, sim. Obrigada.